A ah, opa! E aí? Como é que vocês estão? Bom ou não? Eu sou o Nicolas e sou técnico aqui da Manejo bem. E na nossa prosa de hoje, meus amigos, a gente vai conversar sobre um aspecto extremamente importante na sua produção aí, que é justamente o solo. Hoje nós vamos aprender mais a respeito do solo e vamos também ver que como que um solo bem manejado alavanque muito a sua produção aí na sua propriedade rural. Por isso, vem com a gente! Então pessoal, esse solo é a nossa base. É por meio do solo que as plantas vão ter essa estruturação para elas crescerem firmes e fortes e vão ter os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Só que o solo ele necessita de cuidados especiais. E esses cuidados a gente tem por meio da análise de solo, e do histórico da área. A gente fazendo a análise de solo, a gente vai descobrir o que, que aquele solo está precisando em relação a nutrientes. A gente vai, vai ver o que, que aquele solo está carente. Talvez uma cultura que a gente plantou em excesso e absorveu todo de um específico nutriente, a gente vai ver através da análise de solo. E o histórico da área vai mostrar o que, que aquele solo enfrentou mesmo. Talvez maquinário que deixou ele compactado, ou várias chuvas no solo descoberto que causou erosões, tudo isso a gente vai ter acesso. E quando a gente tem acesso a esses dados, a gente vai poder fazer uma correção nesse solo, que nada mais é do que a gente usar técnicas que vai aumentar a fertilidade daquele solo, vai recuperar essa fertilidade e vai estudar mesmo o que, que a gente pode fazer para consertar, entre aspas assim, as carências daquele solo. Além disso, a gente tem um outro fator que influencia muito, que deve ser levado em consideração, que é o que a gente vai plantar. As culturas, ou seja, o que a gente planta, as nossas plantas, elas variam em termos de necessidade de nutrientes. Por exemplo, a mandioca, com uma correçãozinha mesmo no solo, a gente já tem uma produção alta. Agora, por exemplo, hortaliças, elas já exigem uma correção bem maior. Então, também, ao enviar para o seu técnico da Manejo Bem, sua análise de solo, seu estoque da área, deixe claro o que, que você vai plantar também naquela área. Porque assim a gente vai poder fazer certinho o que, que aquela área e a correção do seu solo, o que, que aquela área vai precisar. E para deixar isso mais claro, aqui a gente tem exemplo de duas Lavouras. Uma lavoura não tem correção de solo nem adubação Já essa outra, já foi feita a correção do solo e uma adubação correta Vocês podem notar essa diferença visualmente Além, é claro, da produção, que vai ser muito maior Por que disso? Porque nessa foto que a gente não tem adubação e a gente não tem essa correção A planta, por assim dizer, né? ela está passando fome, ela não tem os nutrientes necessários para ela crescer e se desenvolver. Já nessa outra, a planta já está bem nutrida, ela tem de sobra os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Mas aí a gente pode ficar na questão, ah, então é só eu fazer adubação e está pronto. Então, meus amigos, não é assim. Por isso a importância da análise de solo. Você fazendo a sua análise de solo, a gente vai ter um parâmetro, a gente vai ter uma base do que, que pode e o que que deve ser feito aí. A análise de solo é extremamente importante, além de ter um custo bem baixo em relação a outros fatores da sua produção. Porque com ela, o técnico ele vai poder mapear certinho o que que é necessário aí na sua lavoura e onde que a gente vai entrar com determinado nutriente. Além disso, quando a gente faz a análise de solo, a gente vai deixar de gastar dinheiro à toa. Porque com a análise de solo, a gente vai saber o determinado tipo de adubo, ou seja, de nutriente que a gente necessita na nossa lavoura. Por isso, amigo doutor, não deixe de fazer a análise de solo. Crie um hábito de sempre fazer essa análise e também de compartilhar essa análise com o seu técnico da manejo Bem, para que ele possa estar tá fazendo esse estudo dela e te passando o que, que é necessário aí na sua lavoura em termos de nutrientes. Então, agora a gente vai falar de uns termos mais técnicos, mas que são extremamente importantes a gente ter o conhecimento. Primeiro de tudo, é que a gente tem que entender que existe mais de um tipo de calcário. Existe o calcário dolomítico, que é um calcário que tem maior teor de magnésio e um menor teor de cálcio. E o calcário calcítico, que é o contrário. Ele tem um maior teor de cálcio e um teor de magnésio mais baixo. E nós também temos a calagem e a gessagem. A calagem, ela corrige o nosso pH do solo, ou seja, ela estabiliza aquela acidez do solo o que é extremamente importante para as plantas, pois elas têm uma faixa ideal de acidez que elas suportam. Além disso, corrigindo essa acidez, ela permite que os nutrientes presentes naquele solo possam ser é, passados para as plantas através da solução de absorção das plantas. Já a gessagem agrícola, ela não estabiliza o pH, ela não corrige essa acidez do solo. Porém, ela consegue atuar na camada mais profunda do solo, não ficando restringida, só aquele zero até os 20 centímetros, ela fornece nutrientes como o enxofre e ela também neutraliza o alumínio no nosso solo, sendo que o alumínio é um mineral extremamente tóxico, que a gente não deseja no nosso solo, então, como vocês podem ver, ambas têm suas vantagens. E nós também temos que ficar atento com as ofertas que parece negócio da China que aparece aí na nossa porta. Por exemplo, agora está surgindo muito calcário líquido. Antes de entrar nesse negócio, consulte seu técnico da bem Será que realmente é necessário e será que faz sentido a gente utilizar o um calcário líquido? Então é bom a gente ter essa conversa com o nosso técnico para a gente sanar essas dúvidas. Também aparece também o tal do calcário peletizado. Esse tipo de calcário é muito bom, ele tem suas, suas funções, ele atua em determinado nicho, mas será que vai ser bom para a nossa propriedade rural e para o e que, que a gente quer fazer? Então é legal também estar tá consultando o nosso técnico da Manejo Bem para a gente estar tá sanando essas dúvidas. E como grande amigo seu que nós somos, amigo agricultor, nós vamos estar tá deixando aqui na descrição desse vídeo um link que você pode clicar para assistir um vídeo do pessoal do Globo Rural que está disponível também no Globoplay, com eles ensinando como que a gente coleta essas amostras para ser feita a análise de solo. Você pode notar que nesses vídeos tem bastante semelhança com a cultura da mandioca e uma delas é o centímetro que eles pegam. Na cultura da mandioca a gente também pega de 0 a 20 centímetros as amostras. Mas você pode ficar tranquilo com essa questão de centímetro, de onde quando vai pegar, que você tem o seu técnico Manejo bem e você pode perguntar para ele para tirar essa dúvida a qualquer momento através do nosso aplicativo, o Manechat. Chat. E aí, meus amigos, viu só a importância da gente estar tá zelando e cuidando do nosso solo? O nosso solo é a nossa base. Sem ele a gente não conseguiria produzir nada. Por isso é extremamente importante que você sempre faça periodicamente só análise de solo e também tenha tudo anotado do histórico da sua área. Sempre que for possível, consulte seu técnico da Manage bem. passe para ele essas informações. Sim, a gente vai garantir que seu solo esteja bem e quando ele tiver uma necessidade a gente possa sanar e corrigir aquilo lá. Nós agradecemos por você ter assistido esse vídeo, se tiver alguma dúvida consulte seu técnico da Manage bem. comentário, deixa aqui para a gente o que achou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e no mais é isso. Tchau, obrigado!